A Escola Pública Brasileira, hoje, oferece aos alunos da Educação Especial o Atendimento Educacional Especializado, AEE, para complementar a formação desses alunos. O que você pensa sobre o AE? Fale um pouco sobre esse atendimento. Em relação a esta pergunta, obtivemos em todo o Brasil 25,73% dos depoimentos definindo o AE apenas do ponto de vista conceitual. 45,86% definindo o AE por meio de seus objetivos e atividades. 22,37% definindo o AE por seus resultados junto aos alunos e à escola. 6,04% não responder.